estamos chegando a um novo patamar, realmente, na relação entre o Brasil e a Índia. Uma relação que uh, estava, acho que, subaproveitada e são países que estão se, eh, se descobrindo. Nós uh, formamos um plano de ação para concretizar uh, o potencial enorme dessa relação. Uh, assinamos um número recorde de acordos, né? 15 acordos uh, com a Índia, vamos agora ter todo o processo de implementação uh, desse, desse acordo, de vários entendimentos, gerar outros acordos. Uh, que, temos um plano ambicioso de praticamente decuplicar o comércio uh, entre os países, aumentar investimentos, aumentar a cooperação em tecnologia. Uh, tudo isso é, por duas razões. Primeiro, pela importância recíproca dos dois países, algo que nós é, sabíamos, mas que quando a gente chega aqui a gente vê muito claramente a importância que a Índia atribui ao Brasil e a importância que é, o Brasil pode ter para a Índia. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, a convergência de visões é, entre o presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro Modi e, portanto, entre os dois é, governos. A é, visão de que, em ambos os países nós estamos num processo de eh, reconstrução, de transformação eh, nacional a partir eh, dos nossos valores, a partir da nossa identidade e de que é sobre essa base sólida que nós temos que edificar economias mais produtivas, e inclusive em cooperação eh, um com o outro. Então, eh, tudo isso gera um momento de muito entusiasmo, né, eh, um momento de um prestígio enorme que a Índia está atribuindo ao Brasil, que nós estamos atribuindo à Índia, foi é, muito simbólico que o presidente Bolsonaro fosse o chefe de Estado convidado para a celebração do Dia da Independência da Índia, é, uma celebração magnífica, aliás, que nós assistimos é, hoje. É, isso não é algo banal, não é algo que acontece é, todos os dias. É um sinal muito claro de que são é, duas grandes nações que estão é, dando as mãos para chegar a, a um patamar muito mais alto no mundo.